Olá, sejam bem-vindos a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Eu sou a Daniele Mandini e hoje nós vamos meditar juntos. Antes de começarmos a nossa prática, quero te apresentar o método Benzen, onde você pode aprender a meditar em somente 30 dias. Será um prazer ter você como meu aluno, como minha aluna abaixo, na descrição desse vídeo, deixo o link para que você conheça bem Zé. Hoje nós vamos fazer uma meditação para que você relaxe profundamente e possa entrar em um estado de sono profundo e dormir melhor. Primeiro vamos tomar um contato mais profundo com a nossa respiração, colocando toda a nossa atenção e consciência no ar saindo e entrando dos nossos pulmões. Entre em contato com essa sensação e sinta o seu abdômen subindo e baixando. a partir de agora você deixará de lado todas as preocupações e o estresse porque agora é o momento de olhar internamente para ti inspira energia de paz e de serenidade inala uma luz brilhante bem no centro do seu peito, ativando o Chakra Coração, Chakra do Amor, Anahata Chakra. E pouco a pouco você vai conectando com uma sensação térmica de calor interno. Você está sentindo esse calor porque você está se preparando para entrar no misterioso mundo sonhos. Pode ser que hoje você tenha um sonho com muitas aventuras ou quem sabe um sonho revelador, com as respostas que você tanto procura. Todos nós levamos internamente uma criança interior. Visualize esta criança dormindo ao seu lado. Abraça essa criança com ternura, com amor, e diga para ela, carinho, está tudo bem. Você está fazendo o seu bem. Muito bem. está tudo certo. Agora, simplesmente descanse. Abraça essa criança, sentindo seu calor e sua ternura. Você sente muito amor por esse pequeno ser, que era você quando criança. o seu rosto, perto do ouvido dela, e diga verdadeiramente, eu te amo, eu te amo. Carinho, está tudo bem, está tudo certo. Agora, você simplesmente vai descansar. Está tudo bem. Esta criança está tão segura nos seus braços que ela se permite dormir profundamente. E você olha para essa criança dormindo e decide dormir também ao lado dela. Você sente uma sensação de entusiasmo e até curiosidade para saber o que o amanhã reserva para você. Quais aventuras você vai viver? Quais possibilidades vão estar ao seu alcance? Você também sente gratidão por poder dormir e descansar por poder conectar com o seu ser interno e conectar com a vida. Muito bem. Agora você já está preparado para entrar em um estado profundo de Neste momento. antes de dormir, você vai repetir para você mesmo algumas palavras de afirmação, para que estes pensamentos continuem trabalhando, trabalhando no seu subconsciente. consciente. Eu sou merecedor, eu sou merecedor da vida que eu quero. Eu sou o capitão da minha vida. Eu escolho o rumo da minha vida. Eu já tenho todas as ferramentas que eu preciso para viver a vida que eu desejo. Eu escolho. Eu vivo a minha vida desde o mais profundo ser, expressando todos os meus talentos com amor. Eu me mostro ao mundo sempre, tal qual eu sou. Eu não vejo problemas na minha vida, somente situações que merecem a minha atenção. Eu não me deixo levar pelo vitimismo. Eu me disponho a ter um sonho profundo e reparador para despertar pela manhã com muita energia e entusiasmo. Eu sou consciente do grande nível de relaxamento que eu estou sentindo. Agradeço ao Criador e ao Universo por estar vivo. Agradeço por poder passar por essa experiência de ser humano. Agradeço por essa experiência louca da vida que sobe diversa. Agradeço a essa viagem terrena. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Com estas últimas palavras, você se dispõe a dormir profundamente. Boa noite. Obrigada por me permitir te conduzir nessa prática. Namastê.